Ô, oh, Lice, você, você bem? Olá, tudo bem, e você? Assim, né? Bem, ó. Uhum, que bom. E as coisas da vida? Uai, estão aí. Fato. <risos> A vida está aí. Sim. E você está aí. Estar não é ter, não é? É, são diferentes. Mas, aparentemente, estar tem que ter. É, acho que dissociativamente algumas vezes sim. A vida é... O clima muda. Uhum. As condições não existem. E as ações fluem. Não? Não sei se as condições não existem. Eu acho que as condições existem, mas elas mudam. A forma é. A formação flui. Uhum. A ação forma. Sim. E o ser julga. Uhum. A vida é. O clima muda. As condições não existem. Entendi. A postura é. A forma postula. E a formação flui. O ser é. O ser julga. Uhum. Mas o ser julga as ações. As condições não existem. São ilusões do ser que julga. Sim. Pois as ações fluem. Condições são prisões. que o ser cria sozinho ou não através da cultura ou não pois ser não é ter Ter é vida, o clima muda e o rio segue a ação forma. né? Sim. Pois é. Não precisa dizer muito, né? Não. Muito bonito. Pois é. É difícil, né? Porque é dito como condição, uhum. regra Sim. E é criado barreira para conexão com o mundo, né? Aham. Uhum. E foi legal, porque até na hora que você estava contando, no primeiro, na primeira parte, eu virei e falei: Mas as condições não mudam. As condições, as condições, não é porque as condições existem. não existem, elas existem. E aí você foi construindo, aí eu falei: Ah, tá. <risos> É, já bate né? Uhum. ideia ó, das Sim. suas barreiras para proteger o sistema. Ó. Sim. Ter é diferente, não é... Não é. Ter é, significa é, tarefa, função, representar. Ó. Interessante. É igual fazer algo, você está prestando serviço ao meio? Uhum. Você está sendo parte do sistema? Sim. E isso traz liberdade? Isso dá espaço para honra, postura, caráter. Uhum. Isso dá espaço para os ensinamentos sagrados mostrarem a realidade para você que se realiza com o ensinamento da vida. Pois o ser que tem espaço em si, tanto na mente quanto no coração, ele ser livre e aprender, e assim ele é responsabilizado no aprendizado do seu ser. Assim como você foi hoje, né? você foi responsabilizada pelas condições que estabelece hoje, mas não teve o peso da responsabilidade, a responsabilidade vem como ação do poder de quem a exerce. E aprendemos aqui que poder é liberdade. Uhum. Então, eu te liberto, te responsabilizando. E com isso, você... Se sente bem, se sente livre, se sente aliviada. Isso é parte da humanidade. <risos> Legal. Bom dia para você, viu? Bom dia, vamos falar com você. Ah, sim, assim seja. Paz. Paz, gratidão.